Pronto, agora que você já tem tudo pesquisado, né? já tem a, os objetivos, já tem a problemática, agora é só escrever a introdução e a conclusão, você não já fez o trabalho todo? Rapaz, deixe de medo! Olá pessoal, sejam bem-vindos à Unidade 7, compartilhando informações. Este é o tema 35, finalizando um artigo primeira etapa. Ele tá aqui meio duvidoso como é que faz a conclusão, como é que faz uma introdução, Olha só, primeiramente, a conclusão, você vai retomar, né, que é a primeira atividade, você vai retomar tudo aquilo que você estudou, só que explicando os resultados, explicando o que você compreendeu, explicando o que você achou na sua pesquisa, né, demonstrando conhecimento. É claro que se você desenvolve a pesquisa, você tem conhecimento suficiente para escrever a conclusão mas tenha calma que o educador, professor ou bibliotecário escolar vai lhe ajudar nessa etapa, tá ok? Não fique nervoso igual a ele. Olha só, tem um texto para você ler, né, chamado a Introdução de um Artigo Científico, é bem bacana, bem interessante, dá uma lida com calma, mas eu vou dar uns pontos, umas dicas para vocês, tá certo? Ó, Nenhuma introdução de um artigo científico, que realmente é um pouquinho mais complexo, eu mesmo vou contar um segredo. Eu deixo geralmente a introdução por último. Porque na introdução eu tenho que retomar algumas coisas no texto. Ou seja, como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço? Tem alguns autores que falam que a introdução é a primeira a se fazer. Eu acho, para mim, que a introdução é a última etapa a se fazer. E depois o resumo. Né? O resumo, para mim, é a etapa final. Porque você vai condensar tudo aquilo que você escreveu. E qual, o que é que você vai escrever na introdução? Eu vou dar seis passos, tá? Primeiro deles, você vai ter que responder a estas perguntas. Qual o tema da pesquisa desenvolvida? Então, você vai escrever na introdução, você, primeiro, apresenta o que você está pesquisando, né? respondendo esse tema. Pesquisa é sobre o empoderamento formacional do estudante. Né? Sobre a falta de empoderamento, perdão, sobre a falta de empoderamento informacional do estudante. Pronto, essa é a minha problemática, tá? Depois, qual o problema inicial da minha pesquisa? Então, essa falta de empoderamento ocasiona o quê? Hum, ela ocasiona, por exemplo, o plágio. Eita, é um problema a se resolver. Então, a falta de empoderamento do estudante gera um problema, né? Então, eu tenho é, o tema que é a falta de empoderamento, juntamente com a problemática, que é o plágio. Né? E agora eu vou ter a justificativa. Por que eu vou desenvolver essa pesquisa? O que é que torna relevante? Ah, essa pesquisa torna-se relevante ah, ao passo que o, o, o, o aluno ele precisa parar de, de plagiar. O aluno precisa parar de copiar a informação de qualquer jeito. E aí lembra que para resolver o problema, eu tenho o objetivo geral... E para ajudar o objetivo geral a chegar lá, eu tenho os objetivos específicos. Isso mesmo, lembra, né? Um objetivo geral e no máximo cinco objetivos específicos. E olha só que bacana. Aqui eu vou falar sobre o objetivo geral. Posso comentar sobre os específicos? Poder, pode, mas não se aprofunde muito não, tá? Você vai ter que dizer o seguinte, qual é o objetivo do meu trabalho? Ah, é resolver esse problema. Mas de que forma? Aí entra a quinta etapa, que é a metodologia. Então, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou resolver? Vai ser uma pesquisa quantitativa, qualitativa, de abordagem prática? Né? Vai ser exploratória, bibliográfica, documental? Como é que vai ser? Essa parte vocês viram lá no início do livro. Vamos relembrar este assunto, tá? E quais as fontes bibliográficas que eu utilizei? Eu... Utilizei no meu trabalho Bernadette Campelo. eu utilizei no meu trabalho Elisabeth Dudziak, eu utilizei no meu trabalho Kelly Cristine Gaskin, só que eu não vou sair citando o nome de todo mundo. Eu apenas ponho, né? E para o meu trabalho, desenvolvi levantamento bibliográfico à luz da Ciência da Informação, que é com base na Ciência da Informação, mesmo eu sendo educador, eu estou estudando na área da Ciência da Informação, e aí eu cito os autores, os principais que eu utilizei na minha pesquisa que eu encontrei durante o meu levantamento de dados, tá certo? Não se afobe tenha calma, Eu vou voltar aqui a estudar com ele, porque ele está ainda nervoso. Chega a estar tá chega a estar tá branco. <risos> Tão nervoso que está, tá certo? E você continue aí, que o seu educador, o professor ou bibliotecário escolar vai auxiliar, tá certo? A gente se encontra no próximo tema. Tchau, tchau. Vamos lá. Sim.